Gold Roger é um daqueles piratas que figuram o panteão de lendas dos mares e entre outras figuras históricas nenhuma delas é dito por chegar ao apogeu total, riqueza, fama e poder, Roger é o único homem que conquistou tudo nesse mundo o rei dos piratas, lutou contra as maiores forças existentes. E tudo isso utilizando apenas o seu haki. E aqui mora a magia da sua aura. A questão que fica é como é possível Roger se equiparar a figuras poderosas que tinham akumas nomi devastadoras, como Chique Leão Dourada, Barba Branca, o homem mais forte do mundo, Kaido, Big Mom, ou mesmo o desconhecido Rox Dizzy Beck. Mas ainda, esses piratas também tinham haki's poderosos somados... Aos poderes dos seus frutos. Então, o que exatamente Roger fez? Quais seus níveis reais de poder? Quer saber por que Roger é o pirata mais forte do Euphis? eu vou falar nisso. Agora, fala galera, eu vou Drofuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje, trazendo um vídeo muito legal, destrinchando aí os poderes reais de Gold Roger. Por que o seu Haki. Era tão poderoso. O quão mais forte tem que ser esse haki para lutar contra monstros como Barba Branca, Rocks, Dizzy Back, Chico e Leão Dourado. Tinham frutas poderosas na jogada. Como que o Roger conseguiu se equiparar a isso? Bom, eu tenho uma resposta. Então assiste até o final porque está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, aí você se inscreve. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like para dar uma força. Agora com vocês tudo sobre o poderoso haki de Gold Rock. <música> Então vamos lá meus amigos, Gold Roger, ele era um mestre no uso de Haki, mas isso não deixa de despertar a curiosidade de o quão grandioso era o seu Haki para conseguir lutar, se equiparar contra monstros de Hakis equivalentes e somados a frutos poderosos. Para entendermos isso, precisamos olhar para uma das duas fontes primordiais de poderes, diferente das Akumas no Mi, que são a personificação dos desejos das pessoas, Transformados em frutos, o Haki é a condensação do seu espírito, sua ambição, sua força de vontade. Haki é uma importante fonte de poder no mundo de One Piece, embora explicado corretamente um pouco antes do timeskip, esse poder ele existia na série desde o primeiro capítulo, onde vemos Shanks utilizando o então desconhecido Haki do Rei. Então o Haki, ele é um poder espiritual que ele existe dentro de todos os seres vivos. No entanto, apenas um punhado de pessoas conseguem despertar e usar isso em forma de poder. Com o treinamento, o Haki geralmente pode ser avançado para limites extremos. Técnicas avançadas de Haki e o potencial de mudar completamente a dinâmica de uma luta em One Piece. Através de Kaido descobrimos que para conquistar o mundo, uma Akuma no Mi poderosa não se faz necessário. Com sua ambição e vontade condensada no seu Haki, você pode se tornar uma força imparável. Gold Roger, Garp e Shanks talvez sejam os melhores exemplos que você pode Encontrar sobre o que é o ápice da força pura do espírito em One Piece O Barba Branca, ele era conhecido como o homem mais forte do mundo E o fato dele ser o homem mais forte do mundo Não vem só das suas capacidades físicas Mas também da capacidade de afundar ilhas inteiras com sua Mi dita e ser a paramécia mais poderosa. A fruta capaz de criar terremotos em diversas escalas. O seu haki também era absurdamente enorme. Onde em um clash contra o próprio Roger. Uma ilha inteira sacudiu. Você pode inclusive notar aqui a diferença. Dos outros clashes de haki dos Yonkous atuais. Eles dividem os céus. Mas com Roger e Barba Branca no auge. Meus amigos eles fizeram muito mais que isso. Eles limparam completamente os céus. Com essa obliteração de Haki. Com isso em mente. Vem a pergunta. Como o Gold Roger pode se igualar à Barba Branca. Sem possuir os mesmos atributos físicos. Ou uma kuma no Mi. Quanto mais forte o Haki de Roger. Tem que ser para ele igualar o seu ataque. Sem uma fruta do diabo. O Barba Branca. Poderia combinar aqui três poderes maximizados. O poder do Haki, da sua fruta e sua força física. Mas o Roger se igualou o que faz parecer estar em um nível totalmente diferente. Como explicar isso? A resposta é mais simples do que você imagina. O poder total de Roger é a sua força de vontade. A força de vontade ela é uma engrenagem central no mundo de One Piece. Mas que por vezes... É confundida com algo que apenas permite alguém usar o Haki. Na verdade a força de vontade ela é algo bem maior. Inclusive sendo capaz de moldar o destino das pessoas. A vontade herdada, outra variável existente é a prova disso. Luffy é o destinado a ser o Joy Boy dessa era. Tudo porque a vontade do Joy Boy de 800 anos atrás era tão intensa e poderosa. Que foi passada geração. Após geração, era após era, como um véu invisível que tomou forma até o momento que alguém herdasse e cumprisse o seu propósito. A força de vontade nesse mundo galera, segundo a licença poética de Ichiro Oda, permite que as pessoas façam coisas que normalmente seriam impossíveis. E isto pode afetar a vida das pessoas de diversas maneiras. Na série temos diversos momentos Épicos por conta dessas determinações e tenacidades únicas. Eu posso citar aqui alguns momentos marcantes para você entender o que é a força de vontade na sua forma mais pura. Onde ela não necessariamente afeta poderes. Podemos falar aqui de uns momentos mais marcantes lá em Thriller Bark. Quando temos o Zorão na sua Icônica cena de nada aconteceu Zoro usou sua força De vontade para prolongar Sua vida o suficiente para obter Um tratamento que salvaria sua vida Caso contrário ele teria morrido Ele ficou basicamente em coma Por 3 dias depois disso Mesmo recebendo o tratamento Uma outra vez é em Ford Depois que o Barba Branca Sofreu uma tonelada De danos, ele está praticamente fumegando Em vermelho, 267 danos de espada, 152 perfurações de balas, 46 balas de canhões e ele permanece vivo apenas o tempo suficiente para reacender a crença de todos sobre o tesouro One Piece para garantir que Teach não é aquele por quem Roger está esperando e então ele morre de pé, isso talvez seja a maior presença de força de vontade aplicada que você vai achar em qualquer série, eu estou até falando fora de One Piece, um outro bom momento acontece com o Dan, quando ele está na sua enorme panela fervendo. Ele foi fervido vivo por mais de uma hora. Mas ele está apenas de pé na panela. E até parece que ele deve ser capaz de sair lá claramente vivo e andando bem. Mas então logo no diálogo dele com o Kaido. Você sabe que ele não vai conseguir escapar após a hora lendária. Ele apenas concorda dizendo que o seu corpo já está morto. No entanto, o odeio é capaz de terminar a discussão com o Kaido. Salvar as bainhas antes... De levar um tiro. Mais uma vez danos letais supridos pela vontade de um personagem. Então para sabermos o quão insanamente e poderoso é Roger. Poderíamos olhar para Shanks. Que eu gosto de dizer será a representação atual do Roger. Mas sabemos dos poderes do Ruivo. Tanto quanto sabemos dos poderes de Roger. Então a melhor maneira é irmos para o garoto que herdou a vontade do Roger. Monkey de Luffy. Ele é a chave para você entender quão poderoso era Roger. Em Luffy, sua vontade é provavelmente a sua característica mais marcante, muito mais do que o seu fruto. O Luffy ele conseguiu recuperar a consciência apenas 20 horas depois que Ivankov injetou hormônios nele, depois que o Magellan basicamente envenenou e quase o matou. Isso chocou Ivankov porque ele pensou que levaria no mínimo 2 dias e meio para o Luffy se recuperar. É a força de vontade do Luffy que lhe permite fazer isso. É o que trouxe um Luffy quebrado de volta depois de ver o seu irmão morrer diante dos seus olhos. É o que o manteve olhando para Kaido mesmo nocauteado E o que fez o seu coração voltar a bater nos ritmos dos tambores da libertação. Depois de encarar a morte nas mãos de Kaido. Com Roger temos algumas passagens bem legais e parecidas. Garp nos conta que ele virava um verdadeiro demônio. Quando mexiam com sua tripulação. E que mesmo encurralado diversas vezes. Ele sempre conseguiu superar qualquer adversidade. Roger era um conquistador. E como sabemos. Haki do Rei personifica toda a força de vontade única de cada personagem. E isso pode ser externalizado. Um mestre no uso dele. Pode inclusive infundir, criando um revestimento de força de vontade em seus ataques. E um número muito pequeno de usuários de Haki do Rei, particularmente poderosos, declarados apenas um puyado pelo próprio Kaido, são capazes de revestir o Haki do Rei. Aumentando em muito o poder de todos os seus ataques. Esta é a resposta de como Roger lutava de igual contra usuários de Hakis com frutos. Peguem Kaido. A criatura mais forte do mundo viva. Da era atual. Um monstro em força física. Com uma fruta divina. De um dragão. E um Haki Tão equivalente. Quanto das lendas. O revestimento do Haki do Rei. Permitiu que Luffy. Magrelão. Enfrentasse... Uniformemente Kaido, o homem conhecido como a criatura viva mais forte do mundo. Luffy foi capaz de atacar Kaido sem fazer contato físico com ele e até mesmo causar danos. Enquanto seu uso anterior de ataques avançados aprimorado apenas pelo Haki de armamento eram muito superficiais e não tinham qualquer efeito significativo. Então notem Luffy menos força física do que Kaido e mesmo assim ele conseguiu... Se equiparar em poder com a criatura mais forte do mundo. Quando utilizou o revestimento. Toda sua força de vontade. Foi usada para equalizar a diferença de poder de ambos. E o Roger faz exatamente isso. Roger sempre revestia seus golpes. Usando o haki do rei. Para colocar... Toda a sua vontade em seus ataques poderosos O poder oriundo da vontade não pode ser quantificado E quando se coloca essa força em seus golpes Você pode se equiparar ou ultrapassar qualquer um com menos vontade que você Quer dizer então que Roger tinha um haki mais forte que o do Barba Branca? Sim, forte o suficiente para conseguir lutar de igual Contra o homem mais forte do mundo que tinha um haki poderoso combinado com uma força física extraordinária e uma fruta devastadora. A força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Isso na minha opinião só torna Roger o personagem mais emblemático e poderoso da série de One Piece. Luffy obviamente é o nosso protagonista, mas a beleza nos poderes de Roger sendo apenas o seu espírito e a sua espada... O tornam a epítome da pirataria. Uma verdadeira mensagem poderosa, inclusive, para você entender que obstáculos difíceis de serem superados são os que mais demandam tempo, paciência e persistência. Nenhum obstáculo é impossível de ser vencido. É tudo uma questão de força e de vontade. Muito legal, né, galera? Luffy vai virar rei dos piratas no final, obviamente. Mas eu sinto que o Roger sempre vai ter aquela aura mítica de ser o maior pirata de todos. E esse revestimento do Raquel do Rei é o que permite ele lutar com grandes forças. Ele consegue equilibrar as coisas apenas usando o revestimento do Rei. Shanks vai para o mesmo caminho. Eu sempre vi o Shanks como Roger dessa era. Afinal o Luffy quer ultrapassar o Ruivo. Nunca falou o nome do Roger. Quando o Shanks... For ultrapassado por Luffy. Aí você já sabe que o Luffy, por fim, ultrapassou também o antigo rei dos piratas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.